com necessidades educacionais especiais. Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que durante o processo educacional apresentarem, primeiro, dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações do processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos, aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica e aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências. Segundo, dificuldade de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis. E terceiro, altas habilidades, superdotação, grande facilidade de aprendizagem, que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Quer saber mais sobre outros assuntos relacionados à educação?